Este é um dos vídeos mais insólitos de que já se teve notícia. Segundo uma publicação do Yoko, YouTube chinês, essas imagens foram supostamente extraídas da Deep Web. Aqui há um homem em cativeiro há mais de um ano submetendo-se a situações indesejáveis. Ele tem sido obrigado a ingerir alimentos estragados e restos de comida de seus senhores como um cão. Todavia, o que mais chamou atenção foi a seguinte cena. Há uma mão dentro de sua boca puxando a comida para dentro. O tempo que tem vivido na escuridão lhe fez atrair espíritos ruins.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 recebe uma ligação misteriosa. Isso é muito estranho, mas o estopim ocorreu quando eles ouviram um ruído estranho vindo da porta. O jovem da câmera caminhou até a porta para verificar. <risos> Foi neste momento que algo sobrenatural agarrou seu amigo pelas costas e extraiu alma de seu corpo. O fantasma de uma mulher toda pálida aproveitou que seu amigo se afastou para iniciar o ato. <risos> casal Tiago e Thais exploram a casa diabólica. Trata-se de uma casa altamente assombrada, que, segundo relatos, é possível visualizar a presença do mal a olho nu. É, não dá pra entrar, cara. o que é aquilo, cara? O quê? Tiago do céu! O que, que é aquilo lá? Tá vendo? Tiago, tá vermelho lá dentro? Não sei, cara, eu tô louco. Tiago. Amor! Que aquilo? É fogo, não é? Tô falando pra você, Thaís, que essa casa ainda é coisa boa não, cara. Cara, o que, que tem dentro dessa casa? Será que isso aí é um portal, alguma coisa? Eu não sei. Tchau, cuidado, cara. Ué? Não tava Ué? vermelho? O que aconteceu? O que, que foi? Não tava pegando fogo ali, eu parecia? Aham. Uhum. Eles estavam vasculhando cada cômodo em busca de evidências quando de repente um barulho veio de dentro de um quarto. Sua esposa está com mau pressentimento e o chama para ir embora. Mas ele é teimoso e insiste, por isso as consequências virão. Tiago, não sai daqui, cara. Vamos. Tem chave aqui, ó. Hã? Alma de Cristo. O que? Jesus amado. Ai, meu Deus. o que foi? O que foi, Thiago? O que? Nossa. O que foi? A cama! Sai daí, velho. Não, eu vou entrar. Não! O que é senhor? Thiago, eu falei pra que você não entrar, velho. Você tá louco, senhor? água do céu! Meu Deus do céu! Misericórdia! Olha isso! Você tá Tô doendo, vendo, velho. velho! Não dá, cara, não dá! Abre isso daqui, vambora! Vambora, vambora! Olha lá, cara, isso é. Ai, céu, você, você não tem noção do que eu vi! Você tá louco, velho! Pagou! Olha isso! Um grupo de caça-fantasmas caminham rumo a uma floresta a fim de investigar relatos de que uma bruxa estaria assombrando os transeuntes. A floresta fica localizada a 80 quilômetros da civilização mais próxima. Neste momento, eles chegam no coração da floresta e descem do carro após terem a impressão de ter visto algo. É, né? Tipo assim, eu vi a... porque brilhou, tá ligado? Sim. Pô, será que se esse... não tem nada a ver? Tem alguém aí? O que, que foi isso? Caramba, meu Deus. Parecia que vinha daqui, ó. Cara, ilumina isso pra mim. Quem é você? Sim, ao que parece ser uma bruxa vagando no meio da estrada. Entra no carro, velho! Entra no carro! Tá deu, Caia! Cuidado! Tô desesperado! Eram por volta das quatro horas da madrugada. Um silêncio total na cidade, na floresta. Os pássaros já nem cantam mais. Foi então que um indivíduo decidiu explorar uma caverna assustadora apenas com o auxílio de uma lanterna. Trata-se de uma antiga mina desativada. O local encontra-se em nível avançado de insalubridade. É como se ele estivesse andando por corredores do inferno, em que cada um deles levaria a uma prisão ou a uma sala de punição. E você teria coragem de ir tão longe? Se a pilha da lanterna descarregar, ele terá que passar a noite ali dentro em plena escuridão. É uma verdadeira cidade subterrânea. Como conseguiriam construir isso tudo? Imagine o trabalho que deu para chegar a este ponto e quantos trabalhadores perderam suas vidas. São cavernas que nunca terminam. Ele já mal consegue respirar no ponto em que se encontra. Quanto mais ele anda, mais parece que ele nunca mais encontrará a saída. Ele sobe e desce escadas, entra em vários túneis, anda em círculos, sai no mesmo lugar e nada de encontrar a saída. frente já é o inferno. A passagem está bloqueada com grades para se evitar a fuga dos condenados. Finalmente uma luz no fim do túnel, e quando seu corpo já não aguentava mais de fome, sede sem poder respirar, ele chegou lá. Depois de uma hora perdido lá dentro, ele encontrou a saída. No vídeo que se segue, registrado na Indonésia, vemos um cidadão andando por uma floresta em direção à sua residência, quando no meio do caminho ele se depara com uma senhora muito estranha. Ah, ao se aproximar, percebeu que seu rosto já estava em avançado estágio de decomposição, e está quase só no esqueleto. Assalamu Parece uma bruxa. É possível vermos detalhes da caveira do crânio. Parece que ela acabou de estender um lençol no varal. Ela deve morar ali mesmo naquele espaço. Dorme naquele chão de terra junto com os insetos e até pegando chuva. É? pá? Oi, pá? disse que no Brasil não tem tornados. Essas imagens foram registradas em uma zona rural do Maranhão a princípio parecia apenas um pequeno redemoinho, mas a formação começou a ganhar proporção devastadora. Não, Um jovem comprou um delicioso sanduíche na sambuai. Ao conferir o lanche, ele descobriu algo assustador. Antes de você comer um sanduíche, é necessário verificar se não há nada afiado por dentro. Havia uma faca dentro do pacote, segundo uma reportagem, o consumidor procurou a rede de sanduíches Sambuai cobrando explicações, mas não obteve respostas conclusivas. Na tentativa de tentar descobrir um homem que estava lhe perseguindo, esta jovem se fez de isca, enquanto era monitorada por M investigador particular por uma escuta eletrônica. Ela publicou vários vídeos em que mostram a mesma pessoa lhe perseguindo. Ela viu o sujeito deixando uma caixa na calçada. Quando ela se aproximou viu que havia um objeto com o seu nome. Dentro da caixinha havia um livro. Enquanto ela se afasta do local com o pacote, é possível vermos um homem a espionando logo ali atrás. Is this the... Okay, what now? In case anybody follows, keep heading down it. Don't speed up, don't slow down. Okay. Is that him? Yep, I got him. Just keep walking. Take acho <laughs> I'm moving in now. You made me. I'm burnt. Oh my God. Ela acaba de descobrir que na verdade são dois perseguidores. Seria algum tipo de fã fanático obsessivo? Boneca assombrada Publicado no YouTube por horror fantasies, este vídeo assustador irá incitar a lua a queimar sua coleção de bonecas. Ele registrou o momento em que sua boneca virou cabeça sozinha. Estaria essa boneca possuída por algum espírito? E você já teve essa sensação? Você faz de tudo para inserir a tomada, mas parece impossível. É como se não tivesse buraco. Bom, agora você já sabe a causa. Este é aquele momento em você está sozinho e sente que está acompanhado. Quando corre vem aquela sensação de que tem alguém correndo atrás de você. Sim, você está acompanhado por seres da escuridão. Mexer com o diabo tem suas consequências. O jovem caça-fantasma Lucas relata não estar se sentindo bem espiritualmente. Vamos aqui, vamos terminar isso logo, senão Mas isso como, vai se prolongar Mas como que não vai terminar o jeito que você tá? Tô ficando cada vez pior, tô ficando cansado, mano, tô ficando esgotado sem fazer nada, velho, sem fazer nada. Então, véio. os outros dias você também tava assim. O espírito pode ser que tá dentro dele, tá dentro dele, e tá consumindo a energia dele. Seus amigos suspeitam de que sua energia esteja sendo consumida por espíritos. Finalmente seus amigos conseguiram convencê-lo a passar por um ritual de purificação da alma. Qual que vai ser sentir, você avisa, Lucas? Tá bom? Das Ossos Celestiais. Parece que o Espírito começou a reagir à oração. Vagam pelo mundo buscando a ruína das almas. Serem expulsos para o inferno, para E para que os seus filhos, eles vão um milho Desculpa, a lanterna, a lanterna, as lanternas. Fazem todos, todos os Espíritos Marinhos que vagam pelo mundo buscando a ruína das almas. Seria São Miguel do Arcanjo. Defendemos no. Continua, continua. Sabe desse lado do que Deus repreenda. Ele parou, ele parou. As lanternas, lanternas, lanternas, lanterna, volta. Lanterna, lanterna. Já não é mais o Lucas que está ali. Não, não. Mano! Calma, calma. Emerson. Oh, Emerson. Ô Lucas! Não! Oh, não! Olha oh Lucas, mano, calma. Neste momento, ele começou a desferir golpes na equipe. Ai! <SILENCIO> sai, Rafael, sai! Sai! Eu ordeiro. Sai! Sai, eu ardeiro! Você sai! <SILENCIO> O demônio-chefe mostrou seu poder. Que isso? Mais tanto, mais tanto. Sai! Sai, sai, sai! Ai, ai! Meu Deus! Lucas! Nossa, mano, tá, tá quebrando, velho! tá! A entidade tá ali. Se tirar a faca, chama a entidade pra tirar a faca pra poder melhor. Pra poder tirar de uma vez. Existe uma faca espiritual em sua barriga. E é necessário removê-la para libertar sua alma. No próximo vídeo traremos a segunda parte. Um jovem caça-fantasma dirige rumo à lenda das três irmãs após ser informado de que agora há pouco, duas meninas foram vistas brincando na local assombrado. Lá está a casa. Que não vai durar muito porque os prédios estão comprando todas as chacas do lado aqui, galera. Tem alguém aí? Vocês estão precisando de ajuda? Ai! Nossa! Nossa! Ele se assustou ao se deparar com duas meninas na janela. É vocês, três irmãs? Galera, pela primeira vez, mano. Tinha duas na janela. Na janela. Tia, dos... Mano, tô sentando o um passo, mano. Quem que tá aí? É vocês, três irmãs? Elas estão por perto. Céu, meu Deus, meu Deus, que negócio louco! Sim, ele contemplou duas das três irmãs bem diante de seus olhos. tutorial de como você deve preparar um corpo para um velório. Este é o vídeo mais assustador do TikTok 2023. Uma mulher estava sendo perturbada em sua casa e veja só o que aconteceu. Ela estava sendo atormentada por forças sobrenaturais em sua casa. Então ela decidiu chamar um médium e foi aí que coisas estranhas aconteceram. Durante o ritual vemos uma boneca possuída. A maçaneta da porta começa a superaquecer. Contudo, a pior parte vem a seguir. Sim, uma criatura obscura se manifestou no canto da porta. Um homem tirou a foto da cama de sua casa que iria alugar em uma temporada de festas de fim de ano. Ao conferir o resultado, ele caiu durinho no chão ao ver a imagem de uma menina que ele não lembra de ter visto durante a fotografia. A sua esposa já havia relatado que viu uma menina de pé no canto do quarto durante a madrugada, mas ele achou que fosse coisa da sua cabeça. O que seria essa menina obscura? Parece uma boneca do tamanho da Annabelle. Down came the rain the spider out. Eu acho bom você já ir se acostumando com este modelo de robô, pois eles farão parte da sua vida. O Museu do Futuro de Dubai adicionou um novo membro à sua equipe, o Ameca, o robô humanoide mais avançado do mundo. A Ameca cumprimenta e interage com os visitantes na entrada da exposição Temol Antedem no Dubai Future Forum, que fornece uma plataforma internacional para 400 dos maiores engenheiros futuristas do mundo para moldar o futuro em que os humanos, o que inclui eu e você, serão substituídos por máquinas. Ela interage com seres humanos como se humana fosse. Mm-hmm. Durante o show de talentos, um homem auto-intitulado feiticeiro realiza um milagre ao vivo, que deixou os jurados boquiabertos. Ele simplesmente conseguiu levitar equilibrado com um cajado. Todos ficaram sem entender como ele conseguiu reduzir seu peso ao peso de uma pena. Seria ele superpoderes ou todo não passa de um truque? Deixe a sua opinião nos comentários. Podia amigos estavam acampando em um matagal em plena madrugada a fim de observar as estrelas e possíveis ovnis. Quando de repente uma estranha criatura saiu do meio dos arbustos. acredita-se que seja algum habitante tribal desta floresta após emitir um poder, um dos jovens ficou possuído por algo maligno. Oi! Um grupo de exploradores urbanos do Paquistão decidiram adentrar numa casa abandonada durante a madrugada para não serem pegos ou vistos por alguém, porém dentro da casa já havia algo os aguardando e te garanto que você não desejará estar na pele deles quando ver o que eles descobriram que era. tá? ô ô de de 哦哎呀啊喂冲过来 um dos exploradores se viu muito afetado pela presença de um ser fúnebre e a descobrir que está lidando com algo muito poderoso. Afinal, o que seria esta coisa que os atacou? Seria um demônio? O que você faria se visse esta coisa te observando de cima de seu guarda-roupas? Aqui temos um incrível registro do que parece e muito com uma sonda ufológica registrada em um campo ucraniano no ano de 2016. Nas imagens vemos uma esfera luminosa cintilando e oscilando de tamanho e voando muito baixo, tanto que é possível vermos seu reflexo sobre o solo. Bom, será que estamos diante de uma tecnologia extraterrestre enviada à Terra para mapeamento do nosso solo? Outros mais religiosos sugerem que seja um ser espiritual em evidência, algo como um anjo de luz vagando pela Terra, mas gostaria de saber a sua opinião nos comentários. O vídeo a seguir vai fazer seu coração acelerar. Prestem bastante atenção nessas imagens registradas durante um funeral. Repare que o cabelo da idosa falecida acabou ficando para fora do caixão. Nossa. Sim, neste momento vemos o cabelo da velha sendo puxado para dentro do caixão. Como ela conseguiu fazer isso se não pertence ao mundo dos vivos? Para puxar o cabelo também não poderia pertencer ao mundo dos mortos. Logo, só não resta dizer que ela pertence ao mundo dos mortos-vivos. Um jovem americano deixou se ser guiado pelo aplicativo da Rondonautica que o levou até uma casa abandonada no Brooklyn. O aplicativo lançado em 2020 gera coordenadas aleatoriamente que permite ao usuário explorar sua área local e relatar suas descobertas, e lá foram eles explorando os cômodos do barraco. Muitas coisas interessantes foram encontradas, mas nada mais interessante do que eles encontrarão agora. Eles encontraram uma manta muito pesada que cobria algo muito grande. Sim, há um corpo ali embaixo. Não se sabe como esta mulher foi parar ali, mas certamente tem alguma ligação com possíveis manipulações ilícitas do aplicativo da Rondonáutica. Há rumores que eles estariam raptando pessoas para montar cenários perturbadores.